O que é a gordura numa negociação? Um Minuto do Sucesso Por Márcio Miranda Vamos imaginar que eu queira vender o meu carro Estou precisando vender, inclusive rápido Ele vale 150 mil, mas eu preciso vender rápido Eu aceito 130 mil A pessoa que está comprando gosta e está procurando um carro daquele modelo, daquele tipo, daquela cor Pagaria os 150 mil facilmente se encontrasse o carro Pois é, essa é a gordura. 150 mil que aquela pessoa topa pagar e os 130 mil que eu aceito receber. Tem 20 mil sem dono nessa brincadeira. Mas com quem fica esse 20 mil? Com quem negociar melhor, com quem suportar a pressão melhor, com quem fizer perguntas inteligentes e descobrir qual a necessidade, qual é a urgência que o outro lado tem, ou de vender ou de comprar. Porque as pessoas só negociam se uma precisa vender e outra precisa comprar, se for uma negociação comercial. Vai aí a instabilidade sua, estabilidade de um controle emocional e saber fazer perguntas inteligentes. Planeje a sua negociação, pergunte, cheque tudo aquilo que você imaginou antes da negociação e aí sim, fique com a maior parte da gordura. E é claro, evite falar em rachar a diferença. No nosso caso aqui, 140 mil. Deixa o outro lado oferecer, rachar a diferença e daí você parte. Por exemplo, do 140 para o 150. Você já ganhou 10 mil da gordura. Você já ficou com 50% da gordura. Gostou da dica? Clique no like, assine o canal, deixe o um comentário no iTunes, no podcast. Eu vejo você no nosso próximo programa. Um grande abraço e até lá!